E ainda a gente tem pela frente as festas de confraternização, compras, Natal, Réveillon. Já parou para pensar nisso por um minuto? Daí vem o ano novo e começa tudo de novo. As promessas, promessas, promessas. Sabe por que, que a maioria das pessoas não conseguem cumprir as promessas de começo de ano, como parar de fumar, fazer uma dieta, ler mais livros, passar no vestibular ou concurso? Pois é, muita gente acha que é falta de comprometimento. Não é. Preste atenção no que Henry Ford dizia. A maioria das pessoas desistem. Poucas pessoas fracassam. Na verdade, o que faltam para as pessoas que desistem é um bom método. Existe uma diferença entre saber o que fazer e saber como fazer. As pessoas sabem o que fazer, você sabe o que fazer, mas poucos sabem como realizar essas metas.